O fato do enfraquecimento do que aconteceu sexta-feira, numa que era marcada para ser a maior greve de todos os tempos, ela mostrou exatamente a fragilidade disso. Se os movimentos sociais, ou assim, as centrais sim, algumas das centrais estavam conversando para atenuar, Atenual, para fazer, obter algum ganho na tramitação da matéria, isso já revela que então você tem dois movimentos aí e, e, a, e, a, e o insucesso de uma adesão fantástica e reflete também no desempenho aqui do Congresso Nacional. O convencimento dos senadores em relação à necessidade, o mundo todo está fazendo isso. Talvez o país que tem uma relação mais liberal em relação de capital de trabalho seja a Alemanha. A França está querendo copiar o sistema alemão que flexibiliza as relações de capital de trabalho. Não é flexibilizar para perder direitos, é uma questão relacionada ao fato de que você está vivendo no século XXI com uma uh, revolução tecnológica sobre a qual, se você não estiver atento, você vai ser tragado por ela e o Brasil vai perder um grande espaço. Nunca, nenhum, No capítulo da, dos direitos sociais não há nenhum item lá que haja violação de quebra do direito dos trabalhadores, nenhum item. É só ler a Constituição no capítulo que trata disso.